Bom dia, irmão, Pai do Senhor. O Senhor está sabendo do livro que vai ser lançado, é verdade, do livro. É, uma irmã passou para mim hoje que o culto que teve lá na arena, disse que o pastor falou que não foi igual ao primeiro. O povo só foi para passear, desfilar e tirar foto. Agora isso ele reclamou com, com gente jovem, gente adulta, de todo, todo jeito. Ela disse que o presbítero na igreja disse eu vou falar hoje porque no culto de doutrina ninguém vem. O pastor reclamou que o, os coordenadores né, da, das áreas falassem para a igreja que o povo só foram para tirar foto, passear, o culto não foi igual. disse que vai fazer uma reunião com os coordenadores para lá. Ele disse vai sobrar, vai sobrar para a gente... E reclamando que o pastor tá falando, o pastor presidente falando que não está entrando mais Deus, não oferta essas coisas, né? Eles estão agoniados, aperreados com isso. Aí disse que o culto, os irmãos não prestaram atenção, que ele convidou um pregador que não falava a nossa língua. ou O pastor lá, acho que o filho dele, interpretando né, o que o estava falando, que ele não falava a nossa língua. Aí o povo já não gostaram disso e disse que... Não foi do jeito que eles esperavam, né? Não foi como o primeiro, né? Não foi do jeito que eles esperavam. Eu sei que eles que estão todos agoniados, os irmãos aí do Recife é, entregando, não querendo comprar as Bíblias. Diz que o, o coordenador tá lá da área, de uma área aí no Recife, disse que ia levar as duas caixas de volta. Culpando também, a culpando a dirigente, porque a, di a dirigente que deveria dizer às irmãs para comprar. E ela dizendo que não era para comprar. Ela disse que como é que eu vou estar tá mandando as irmãs comprar, eu não vou comprar. Meu marido não é crente. Como é que eu vou estar tá pedindo dinheiro a ele para comprar a Bíblia? Né? Ele não é crente nem nada. Não tem precisão disso. E, e além disso, as Bíblias que estão chegando aqui para gente vender, para eles vender para a gente, são muito caras. Quando você vai comprar lá na cidade, é muito mais barato. Aí diz que tem esse livro aí para ser lançado, né? Aqui está sendo bem vendida, porque teve uma quinta-feira que ele botou para a dirigente vender as bíblias. Na comissão, muitas irmãs compraram. Serva de Deus, a paz do Senhor. Isso que a senhora está dizendo aí, muitos irmãos. só não imagina a quantidade de irmãos que estão falando a mesma coisa. O desespero é muito grande por parte dessa gestão da nossa igreja. Os dízimos e ofertas vão continuar caindo porque nós estamos orientando os crentes, os crentes estão sendo orientados por homens e mulheres sérios da igreja a deixarem de ofertar e dizimar não é, enquanto essa gestão estiver aí, tá certo? porque a gente está vendo que o dinheiro não está sendo usado como deveria ser usado. Essa aqui é, é a verdade. E incentivando também os irmãos a não comprarem essa Bíblia. Inclusive muitos que estão comprando estão cortando, tirando com um estilete ou com a tesoura aquela foto gigante né, do gestor Ailton José Alves, que remete à idolatria romana. E qualquer um vê, não precisa ser crente antigo, não precisa estar no espírito para ver que esse culto da arena no sábado foi mais um aglomerado de pessoas. Né? Deus não se fez presente como deveria e a culpa é somente deles. Eu costumo dizer, irmão, a culpa jamais é das ovelhas, a culpa jamais é do rebanho, a culpa é da liderança.